O NEM é um dos sistemas mais completos de energias já criados, a sua complexidade é inigualável. E para adicionar mais camadas, o autor revelou diversas novidades quando catalogou a categoria NEM de diversos personagens, mudando... Todo entendimento que tínhamos sobre esse poder. Mas ainda temos agora os níveis de cada categoria, sendo o mais alto o nível extremo. E temos também a explicação definitiva do que aconteceu com o Gon Adulto. É possível mudar seu NEM. Quer saber todos esses segredos? Se liga, vou falar nisso agora. Olá galera, eu sou o Fuzari com mais um vídeo para o só é que vocês estão, eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Meus amigos, hoje o vídeo tá muito legal porque temos informações talvez as mais importantes já lançadas sobre Hunter x Hunter e o seu sistema de energia O NEM, que acabou de sofrer diversas alterações Meruen é um emissor, você sabia disso? Não, ele não é um especialista. Togashi catalogou cada um nas suas categorias. Adicionou níveis que pode ter um nível extremo dentro de uma categoria. E disse que pode até mesmo se mudar a categoria de nem. Sim, isso explica o que aconteceu com o Gol adulto finalmente. Sabia que as calamidades do continente escuro também usam o NEM? É, tem muita coisa nesse vídeo, assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é um inscritão mangalático, Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que são fãs de Hunter x Hunter e dispara o like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês: tudo sobre as mudanças no NEM de Hunter x Hunter. Vamos lá galera, recentemente teve uma exposição com artes do Togashi Por conta do seu retorno para o mundo de Hunter x Hunter E lá tem o Memorando de Togashi Que é um rascunho feito por ele Ao qual ele explica muitas coisas sobre o Nen E até define as categorias Nen de vários personagens Todos nós pensamos que sabíamos tudo tudo sobre o sistema de energia de Hunter x Hunter Mas Togashi nos humilhou com essas informações Isto nos fez retroceder cerca de 20 anos de conhecimento e teorias sobre o Nen Mas nos deu mais 100 anos de possibilidades para debates E por isso eu adoro Hunter x Hunter Não canso de dizer que o sistema de energia Nen É o melhor sistema de lutas já criado Porque ele pode explicar habilidades até mesmo de outros animes Então essa exposição de Yoshihiro Togashi Tem informações sobre os tipos De Nen de alguns personagens Importantes que contradizem Completamente os databooks Oficiais e que até agora Eram a nossa única fonte Que tínhamos para saber a categoria Nen de alguns personagens Porém galera, eu tenho esses databooks E eles são sim cheios De erros, desde nomes De personagens, sabe aquela dúvida Sobre Zig Zoldick, que Surgiu nos databooks, porque o nome Marra nunca é dito no mangá, mas sim somente no databook. E o databook diz que Marra inclusive é pai de Zeno, mas o capítulo 264 confirma que ele na verdade... É o avô do Zeno. Então esses databooks, galera, não foram escritos por Togashi. E sim por editores que usaram dedução para completar coisas. Gerando informações de canonicidade duvidosa. E com isso, um entendimento errado sobre coisas muito importantes do mundo de Hunter x Hunter. Então lembrem, canônico é apenas o que aparece dentro do mangá. Fora dele são referências. Mas como esse memorando do autor... ...parece ser bem mais recente que esses databooks que contém erros... Eu acho que sim devemos atualizar os tipos de NEM e os entendimentos de acordo com eles, removendo completamente informações que forem conflitantes. Então vamos lá, galera. Com base no memorando de configuração de NEM de Togashi, nos aprofundamos nas informações encontradas sobre a habilidade NEM. O NEM tem seis tipos de caminhos: o aprimoramento, a transmutação, a emissão, a manipulação, a conjuração e a raríssima especialização. No entanto, existem casos muito raros em que o tipo de especialização é adquirido de outras formas. E aqui entramos em algo inédito galera, o NEM tem quatro avaliações, habilidoso, Excelente, natural e extremo Que indicam o grau de treinamento para cada tipo de Enem Estes são representados em um diagrama chamado Círculo de Atributos Quanto mais próximo do centro desse círculo Maior é o nível da habilidade Isso é completamente novo Eu não quero confundir muito vocês aqui Então depois eu vou fazer um vídeo disso completamente separado Mas pensem que cada categoria tem quatro níveis sendo o extremo o ápice daquela categoria. E o que é interessante aqui galera. Nos é revelado que o Gon normal, o Gênio. Tem aprimoramento de nível habilidoso. O primeiro nível. Já o Gon adulto se torna um usuário de nível extremo de aprimoramento. Guardem bem isso. Logo eu farei outro vídeo colocando todos os usuários extremos. E explicando o que muda em cada nível. Mas por enquanto vamos continuar aqui nas mudanças de Nen. É dito... Que as pessoas nascem com apenas um tipo de Enem. Mas também há pessoas com afinidades posicionadas bem no meio de outros tipos de Enem. E eles são capazes de adquirir e aprender eficientemente dois tipos de habilidades. Continuar a treinar apenas o tipo original por um longo período de tempo... O leva ao nível extremo. E é relativamente fácil trazer aptidão para o tipo com o qual você nasceu. Devido a fatores... Como método de treinamento, quantidade de treinamento, ambiente de vida, mudanças na mente e no seu corpo... A posição indicada dentro dos tipos ao qual pertence pode acabar mudando e uau! Vamos lá galera! Em outras palavras, está dizendo aqui que ninguém tem duas afinidades principais. No entanto, algumas pessoas... Podem ter o talento para aprender outro tipo com a mesma eficiência que ele aprenderia o seu tipo principal. É por isso que, além de apenas seus posicionamentos no gráfico, Togashi... Faz questão de incluir o tipo principal de Nen de um personagem entre parênteses aqui nesse memorando. Por exemplo, tanto Hanzo quanto Tsubone estão entre transmutação e conjuração. No entanto, a principal afinidade de Hanzo é a transmutação. Enquanto a de Tsubone é a conjuração. E na explicação de aptidão de Izonave para a Kurapiko. Onde ele conta sobre os diferentes tipos de categoria Nen, ele menciona a conhecida divisão 180, 60 e 40%. Dependendo de quão longe a categoria está da sua afinidade principal. No entanto, quando o Gon está fazendo seu treinamento de emissão com biscuit... Ela percebe que ele é um aprimorador inclinado para a emissão. E até estima aproximadamente onde na linha ele cairia entre aprimorador e emissor. Isto quer dizer que em vez de ter 100% de aptidão para qualquer categoria NEM. A maioria das pessoas provavelmente está em algum lugar entre duas categorias. Inclinando-se mais para uma do que para outra. Então é possível ficar no meio do caminho. Entre duas categorias. Ao invés de ter 100% de aptidão. Em uma e 80% em outra. Você pode ter 90% de cada uma. Das que está no meio. Agora a parte bomba aqui galera. É dito que devido a fatores. Como método de treinamento. Quantidade de treinamento. Ambiente de vida. Mudanças na mente e no seu corpo. A posição indicada. Cada dentro dos tipos ao qual pertence um usuário pode mudar. Isto quer dizer que as pessoas que se encontram entre duas categorias têm a maior possibilidade de mudar completamente o seu tipo de Enem e nivelar esse tipo secundário com muito mais facilidade do que outro tipo adjacente. Isto significa que, teoricamente, qualquer personagem. Pode ter seu tipo de NEM alterado. Desde que ele tenha aptidão para isso. Isto até se confirma mais uma vez. Com a explicação de Izunavi para Kurapika. Quando ele diz que manipuladores e conjuradores. têm uma chance de 1% de se tornarem especialistas. Temos aqui Kirua e Maki que estão entre aprimoramento e transmutação mas com afinidade de ambos para a categoria de transmutação. Eles poderiam facilmente virarem aprimoradores completos dependendo das circunstâncias, métodos de treinamento, quantidade de treinamento, ambiente de vida e claro as mudanças que sofreriam na mente e no seu corpo. Agora aqui a coisa fica mais legal galera. As categorias nem né, que pensávamos ser quase certas. Na verdade não eram. Começamos com Zeno e Silva. Que são na verdade emissores. Eles sempre foram catalogados como transmutadores. Havia inclusive uma narrativa bem implícita. De que todos os oldics de cabelos brancos. Eram transmutadores, e os de cabelos pretos eram manipuladores Inclusive os databooks antigos afirmam que Zeno e Silva são transmutadores Mas não, estávamos completamente errados sobre isso E eu acho muito interessante, principalmente Zeno com seu Dragon Dive Que é uma técnica de emissão, mas que também usa bastante a manipulação da forma do dragão. Outra personagem que me surpreendeu bastante foi Komugi, que inicialmente parecia especialista pela sua habilidade estranha de sempre evoluir nos seus jogos contra Meruen, mas não, ela é uma aprimoradora. Isso mostra que além de aumentar sua força física, você também pode aumentar sua força mental e intelectual, portanto, isto explica como ela foi desenvolvendo e derrotando o rei em cada partida Outro que vale destacar bastante aqui é Miruki Que foi colocado como manipulador mas inclinado para especialização Lembram da cena de Jim Freaks procurando o mais forte O líder da tropa de Beyond the Therese, Deparando com uma boneca e achando que ela era a líder Essa boneca pode ser na verdade uma habilidade do Miruki E como já vimos o quarto dele ele coleciona bonecas Ele pode ter programado essa boneca aqui para ter uma habilidade galera Agora o que gera um pouco de confusão sem dúvidas é Ranzo Porque é difícil acreditar que Ranzo é um transmutador A única habilidade que vimos Ranzo usar Foi uma habilidade de clones que lhe permitia controlar Perfeitamente um duplo... E isto obviamente envolve manipulação... Como um transmutador... Ele teria apenas 40% de eficiência na manipulação... Isto seria bem provável... Para um transmutador do calibre de Hanzo conseguir fazer... Mas como ele só recentemente aprendeu NEM... E entre o exame Hunter... E o início da expedição ao continente escuro... Se passaram dois anos... Hanzo pode ter passado de um castro da vida, que fazia coisas erradas com o nem para algo muito mais poderoso, achando sua categoria inata. Agora, olhem essa bomba aqui galera, o gráfico confirma que o poder de Nanika e as outras calamidades, muito provavelmente também, são derivados... Do Nen. Então isso é muito legal. Veremos Nen nas calamidades lá do continente escuro. Isso é completamente inédito. Lembrem que Nanika é uma AI. Uma das cinco calamidades. E sim os desejos. São uma habilidade nem Temos Netero que é classificado como um aprimorador extremo. Ele é um potenciador puro e é proeficiente em usar outros tipos de Nen. Uma das principais mudanças também vem com Yope. Que é um transmutador e não um aprimorador. O que significa que a transmutação pode alterar o corpo do seu usuário. E se explica como Tsuboni pode virar uma mota. <risos> então parece que a transformação do corpo de Bisque também é transmutação. Agora o mais. Surpreendente, na minha humilde opinião é Meruen Classificado como um emissor extremo Emissão galera é o quão bom você consegue manter sua aura fora do corpo Só que Meruen ele pode adicionar as habilidades dos outros às suas próprias Como isso não é especialização Meruen sempre foi colocado como um especialista por conta dessa sua capacidade de absorção Pós-bomba, vemos Meruem usando sim habilidades de emissão, mas sua capacidade de absorção pode também na verdade ser uma habilidade genética. Como o Rei das Formigas Quimera. E isto é assustador se não for algo relacionado ao NEM. Temos que pensar também que o nível extremo é alcançado treinando em todos os tipos de Enem. Como o é um emissor extremo. Isto significa que ele também é muito habilidoso em outros campos do Nen. Basicamente sua capacidade de absorção pode acabar usando outros tipos de Enem em alto nível. E Calgo, que é bem interessante, ele está entre aprimorador e emissor... Mas ele foi capaz de usar a habilidade de Flutters quando assumiu o seu cadáver. E Calgo definitivamente não é um especialista. Kuroro, que na verdade é um especialista, pode ser um especialista porque ele tem a habilidade em si. O próprio Zenuzold que mencionou que pegar as habilidades nem de outras pessoas... A especialização. É por isso que ele teve a ideia imediatamente de que Kuroro estava no campo dos especialistas. Mas para Ikalgo possuir o corpo morto e para Meruen comer o corpo. Podem ser as suas únicas condições e ser algo ligado ao seu quimerismo. Então meus amigos, se Togashi diz que Meruen é um emissor. Há é algo sobre os emissores que ainda não sabemos a fundo em Hunter x Hunter Serei honesto Se ele soubesse sobre a bomba de Netero Ele teria criado um Hatsu E o mundo basicamente não teria resposta contra Meruim. Felizmente ele se distraiu com Komugi Para desenvolver seu próprio Hatsu Caso contrário as coisas ficariam feias Agora a melhor parte de todas Olhem como Gon está apenas em aprimoramento aqui Muito diferente da inclinação para Emissor Kibiski imaginou, o que isso significa que Gol mudou seu NEM após o Gol adulto, lembram da informação? devido a fatores como métodos de treinamento a quantidade de treinamento o ambiente devido e principalmente mudanças na mente e no corpo a posição indicada dentre os tipos ao qual pertence pode acabar mudando Gon pode ter mudado para um aprimorador completo após sua experiência de quase morte com Gon um adulto. Antes de liberar o Gon adulto, inclusive você podia ver... Uma escuridão, uma raiva que começava a rastejar dentro dele. Essa escuridão foi disfarçada sob sua ingenuidade e aumentou até que finalmente atingiu o clímax quando ele se tornou o Gon adulto. Após um clímax, no entanto, há uma ação de queda e após sua experiência de quase morte... A escuridão foi completamente embora. Pode ser porque ele já desencadeou o poder. Ou talvez tenha sido levado quando Nanika o curou com seus desejos. Também pode ser o resultado da sua conversa com Jin. De qualquer forma não está mais lá. Essa escuridão e alcance representavam sua inclinação para a emissão. Já que a emissão está diretamente relacionada com pessoas de cabeça quente e outras coisas. Então meus amigos... Quando sua raiva foi embora, sua inclinação para a emissão foi embora junto. E isto pode explicar diversas coisas, como a exemplo, o Nen de Gon sumindo completamente depois de ser curado. Seu eixo de Nen sofreu alterações ao qual ele não está acostumado. E para fechar, com a categoria Nen de Jim Freaks? Nenhuma, ele não entrou no gráfico. Ficou só de longe ali observando. Eu sinceramente. Eu acho que o Jin é uma anomalia no uso do Nen. Ele já foi de emissão para transmutação. Ele deve ser um mestre no uso de todas as habilidades no nível extremo. Não à toa é um dos cinco maiores usuários de Nen do mundo. Então é isso meus amigos. Muita informação legal aqui. Diversas mudanças. Lembra? Transmutação altera o corpo. A emissão parece ter coisas escondidas que não conhecemos muito bem. E é possível transitar entre as casas de Nen. É possível mudar sim o seu Nen. E Gon deve ter perdido a sua parte de emissão quando o gon adulto. Seu eixo ó, girou o eixo do Gon ali. E agora <risos> ele é um aprimorador completo. Que pode chegar ao nível extremo. Espero que vocês tenham entendido. Logo eu trago o outro vídeo explicando os níveis. Do nível habilidoso ao nível extremo. E quais personagens caem dentro dele. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Compartilha com seus amigos que gostam de Hunter x Hunter. Até a próxima. Até por assistir. Fui.